Recording is on. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Nesse vídeo, quero comentar algumas notícias dessa segunda-feira, que foi bastante atípica, cheia de notícias bombásticas, é, como a cúpula da OTAN, que acabou decidindo pelo aumento do número de, de forças da, da, Liga, da Aliança Militar no leste europeu, então, isso é uma escalada das situações lá na Ucrânia. E a gente teve também o Irã formalmente apresentando um pedido para ingressar no grupo de países, os BRICS. Isso é algo que é, muitos analistas apenas especulavam que poderia acontecer, e agora já está acontecendo e é oficial. E isso é algo que eu acredito que num momento como esse é, produz uma série de, de, de é, relações novas entre o Brasil e os aliados dos brics né? a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul. a Argentina solicitou formalmente a adesão ao grupo, é, há uns dias atrás e o Irã ele é um, um país é, que tem uma série de, de questões é, sofre sanções há é, tanto tempo quanto a Venezuela, aliás, muito mais tempo que a Venezuela. E e, e talvez é, seja um país com o qual a gente deveria ter um pouco mais de cautela ao se alinhar é, geopoliticamente. Então, eu, eu é, gostaria que essa, essa solicitação aí de adesão por enquanto fosse, ficasse em, em estudo, aí, em análise. É, mas vamos falar aqui um pouco sobre outros outras notícias recentes também é, a gente teve aí uma coletiva uma, uma entrevista do Boris Johnson que ele deixou uma frase que também escala muitas coisas e talvez mostre para gente de onde está vindo a grande tensão da, da dessa, dessa questão toda né que é a uh, uh, a necessidade que o, que o Reino Unido tem de manter o seu status quo de, de poderio militar e financeiro né, que exerce ali estrategicamente na, na região. É, Boris Johnson falou que uma vitória russa ali seria, preço de uma vitória russa seria muito alto. E quando a gente fica sabendo das, das questões que estão acontecendo nos Estados Unidos... A, a, por exemplo a, a inflação a gente não está sabendo que Londres é uma cidade que está é, praticamente sendo abandonada como nenhuma outra cidade na Europa hoje talvez porque Londres é, uma, é a cidade mais cara da Europa para se viver e é, desde o Brexit pandemia, muitos trabalhadores de fora que, que atuavam em Londres é, para é, ganhar dinheiro, né, para vender seus serviços a um preço maior, simplesmente abdicaram de, de ficar nessa cidade. Muitos, muitos britânicos, muitos nativos de Londres indo morar no interior da, da Inglaterra para é, escapar dos preços que, que são, na cidade, que são inflacionados por causa de uma, uma é, zona econômica, uma zona financeira especial que existe em Londres, que é praticamente uma cidade secreta como... como esse esse canal aqui é, menciona né na verdade uma uma cidade milenar é o núcleo da cidade romana né da cidade de Londres que foi fundada pelos romanos e o próprio Júlio César esteve lá né e de, hoje essa esse núcleo da cidade que tinha uma separação é, durante um certo período ele é o maior centro financeiro do mundo né? para muitos sentidos de, de, do que significa um centro financeiro, né? porque Londres fica ali numa, numa entrada do, do mar Báltico da Escandinávia do norte da Europa está é, ali pertinho de portos que, como, como de Amsterdã onde é, passa boa parte do comércio mundial, que entra ali para o interior da Europa. E, e Londres tem o histórico de ter criado uma das marinhas mais poderosas do mundo. Né? E, então, o domínio que Londres, é, desde, desde, desde o século... 18 começa a exercer sobre o mundo, é um domínio de, de servir de, de âncora né? do, do, das trocas financeiras <coughs> entre, entre todos os países do mundo. Né? Então, essa, essas é, vantagens que Londres foi acumulando é, seriam Basicamente, uma, uma mentalidade que o britânico adquiriu ao longo da história e que valeria a pena a gente estudar um pouquinho, como é, essa mentalidade é, foi a, a mentalidade que desenvolveu o, o pensamento capitalista e a... a, a a, a finança, né? a, a, a, o, a previdência de uma, de uma nação em um projeto estratégico que tem que ter uma, uma inteligência, uma arquitetura para garantir esse sistema de funcionar. Né? E, e quando eu falo isso, eu me refiro a que É... Há uma série de situações e dificuldades que a Inglaterra precisou sobreviver para é, se projetar como potência mundial, é, entre elas, a ser uma ilha, e praticamente tudo envolvendo ser uma ilha, por ter um limite de recursos naturais, por ter uma população que depois começa a crescer muito, no começo, ela, ela tinha abundância de recursos naturais, quando chegam os romanos. Então, foi próspero. É, mas, depois, Londres se torna uma das cidades mais importantes. Ela se torna praticamente a, a, a principal herdeira do Império Romano por ter uma, uma, é, uma localização muito estratégica e depois por que a sua própria construção é, urbana obrigou o britânico a, a, a se, se organizar e se projetar para o mundo de um jeito que, que é, superou os concorrentes é, e desenvolveu uma estratégia de... de adquirir uma uma estabilidade, né, para para sua economia. Então, vamos olhar aqui o, o que que isso significa olhando a comparação entre o, a libra esterlina e algumas moedas. Vamos começar com o Brasil, onde a gente olha aqui no período máximo a gente, que, o, que o Google permite, a gente viu a Libra valer R$ 4,00 em 2006, depois ela chegou a valer 3 reais, menos de R$ 3,00 em 2010, ela chegou a, a quase R$ em 2015, depois caiu de novo para a faixa de R$ 4,00, e hoje ela se encontra em R$ 6,43. Ela quase alcançou R$ 8,00 em, é, em 2021. Então, o que, que significa dentro da nossa perspectiva aqui do jogo? Que os ativos que Londres juntou nessa, nesse lado aqui do, da sua mandala... É, valorizaram mais o, o, a carteira do, do, da, do país do que os ativos que o Brasil é, juntou aqui desse lado. Ou porque o Brasil vendeu ativos do petróleo ou refina, refina, é, refina, estrutura de refino, refino do petróleo, coisas assim. E... Aí vamos comparar agora a, a, o comportamento com um outro país da América Latina, por exemplo, o México. O México é um país industrializado, um, principal, um dos principais exportadores para os Estados Unidos. E veja, também o México, a moeda perdeu o valor para Libra, né? então é, Londres ganhou do México também, ganhou da, da cidade de México. É, se a gente coloca o peso argentino, aí a gente vê muito mais interessante aqui também lembrar que é, a Inglaterra e a Argentina tem um conflito militar aí desde o tempo das Malvinas, né? Dizem que nas Malvinas tem aí diamante ou alguma coisa assim, talvez por isso essa briga, né? Mas os argentinos aqui é, eles bem que precisavam achar uns diamantes algo assim para dar laço para moeda, porque a moeda é, do, do, da, da Argentina perdeu o valor é, de um jeito descontrolado né, ao longo desse período. Em 2017 ela valia 20 20 um, um, uma libra valia 20 pesos e em 2022 uma libra vale 150 pesos. Então... É, uma, é uma, uma composição que a Inglaterra, que a Grã-Bretanha, consegue fazer de ativos que, que fazem o, o, o valor da sua economia, o valor da sua nota, né, da sua figurinha, valer mais. Porque ela está lastreada em direitos é, mais... É, mais coesos, né? Então, por que que os britânicos aprenderam a fazer isso? Né? É só olhar o fato da Inglaterra ser uma ilha. Né? Eles sobreviveram ao bloqueio do Napoleão e várias coisas assim. Então, eles aprenderam que eles têm que ter fazer uma coisa chamada hedge, né? que é esse equilíbrio, esse balanço, essa alavancagem eh, de, uma, de uma operação, de uma aposta em outra aposta. Né? Como que eles ficaram bons nisso? Só imaginar que, vivendo numa ilha, qualquer coisa que faltasse, que ficasse mais escasso, o, o britânico ia sentindo o preço. Então, eles aprenderam a operar os preços das coisas estocando um pouquinho de cada coisa, né? fazendo comércio com a Holanda o tempo todo, Juntavam moeda da Holanda, juntavam moeda da França, juntavam moeda da Alemanha, juntavam moeda dos países vizinhos, porque eles intermediavam muito no do comércio dos países vizinhos, e assim eles foram aprendendo a, a operar esses gráficos aqui, né? ou seja, a, a se preparar para aproveitar essas oportunidades desses gráficos, que esses gráficos permitiam, e também manipular o, o, mundo, o mundo externo, o mundo do, do, do mercado, né? o mundo do, do comércio para é, é. valorizar alguma carteira quando necessário, alguma coisa assim. É, então, o James Bond ele tem muito trabalho por isso, né? porque ele trabalha para o Centro Financeiro Mundial. Né? Ele trabalha Pro, pro, ele é a própria mão do, do, do capitalismo é, às vezes intermediando ali fazendo alguma, alguma coisa acontecer a favor de como o capitalismo quer é, influenciando uma eleição, coisas assim e aí a gente lembra do Brexit do, é, da Cambridge Analytica né? e, e aí foi o caso que parece que eles deram um tiro no pé parece que eles erraram, né? Porque quando a gente olha o, o, a libra comparando aqui com o euro, que ah, foi de quem o, o, a, a Grã-Bretanha se separou, né? A libra perde para o euro, né? Olha só, vamos olhar aqui nos anos 2000, uma libra valia 1,50 euro. A Libra valia muito mais. Ela estava um, um status acima do euro. Depois ela, quando vem a crise da Europa, é, também o, a bolha imobiliária né, na Grã-Bretanha foi forte. Aí caiu muito, aí é, caiu para 1,1. Um euro e 11, uma Libra vale 1 um euro e 11. Depois o euro. É, depois se desvaloriza também com a crise europeia e, e, e aí agora com o Brexit em 2016 a Libra, a, a Libra um pouco antes disso ela se valorizou um pouco, depois com o Brexit ela tem uma queda ainda mais acentuada, chegou aí a valer 1,10 acho que uma mínima histórica, quem sabe é recentemente, né, então por que isso? Porque além do Brexit, quando vem a pandemia, é, esse centro financeiro começa a ficar caro demais e inviável para o trabalhador, o próprio britânico começa a trabalhar remotamente e, e, e o mundo das finanças também começa a, a, a mudar, né, então, esse, esse essa estratégia, de, esse hedge que o que Londres faz, que Washington faz, é, saiu aqui numa um, numa uma, uma produção, né, de uma empresa que chama Rand, é uma empresa de pesquisa, um think tank de pesquisa e desenvolvimento de estratégias do governo americano. E, é, os acionistas da Rand são a Marinha Americana, a Força Aérea, coisas assim. É, eles pensam de tudo no, no no, na maneira como, é, como funciona o um império, como é, estar preparado para uma guerra, né? E aí eles tentaram desenvolver um jogo de tabuleiro para simular como funciona esse jogo, né? Que o Pentágono joga com o mundo e que faz... Que faz... É, essa hegemonia ser possível, né? essa supremacia, esse status quo acima, ser possível para o governo dos Estados Unidos. Né? E, bom, acabou gerando aqui um jogo bem completo, bem interessante, bem complexo também, mas que ele é um pouco complexo demais. Aqui é precisa de 12 pessoas para ser jogado, dois mediadores. É um jogo para empresa jogar, né? eles desenvolveram um produto aí para isso. E, então, é, é mais ou menos aqui o que, que, o que a mandala da jogada mostra também, né? Como, como você faz esse hedging. Esse hedging é você diversificar o que você produz, né? você não apostar tudo numa coisa só porque a, a Inglaterra pelo, pelo visto ela começou a fazer muito isso é, num, num, num efeito semelhante à doença holandesa né, que aconteceu na, na Holanda com o, o petróleo né, com a Shell acontecendo aqui com o Reino Unido por causa do, do mais do que o petróleo né mas também, ser o centro de, de precificação do petróleo e também o centro de precificação do, do, do, das moedas, né, das principais moedas do mundo. Então, o mercado ali onde se trocava euro em dólar e toda hora dólar em euro e tal. E, e também um, uma, uma moeda que de vez em quando era, us, us, é usada para para se proteger de outras dificuldades nos mercados vizinhos, mas que, como a gente mostrou aqui nos gráficos, ela perdeu no longo prazo, está perdendo esse valor, é, está perdendo uma vantagem que ela tinha frente a outras moedas. Vamos olhar, por exemplo, a moeda da China, o, o Yuan, também conhecido como renminbi. Se a gente olha aqui, o valor da moeda chinesa no, no período mais antigo, 96, como uma libra 12 renminbis, e hoje, principalmente após a crise, a crise do subprime, a crise do, da, das... Da, crise imobiliária, né, aquela de 2008, a queda, né, de 15 dessa faixa de 15 em para faixa de 10 em né? Então a libra perdeu um, um terço do seu valor nesse período e agora perdeu mais 20% depois desse um terço. Né? Ela está numa mínima frente o o chinês. Vamos ver a libra frente o rublo. O rublo russo. Frente ao rublo russo, a, a Libra ganha. A Libra ganha, mas recentemente ela perdeu um pouco. Por quê? Porque agora, depois da guerra, ela está já começando a valer 65 rublos e antes da guerra, ela valia 100 rublos Então, a guerra está trazendo mais capitais para o pro, pro mercado russo, ela di, divergiu o fluxo de capitais no mercado russo, principalmente os capitais relativos ao, ao, ao comércio de petroquímicos, porque a Rússia passou a, a ser uma, a, é, o principal mercado principal balcão de negócios de óleo e gás para a China e Índia. Dois mega mercados de óleo e gás. Né? E, é, então, a, a, Libra, a Libra, ou seja, o, o ativo que os, os britânicos é, jogaram nesse período, em alguns períodos, ganhou da, do rublo e outros perdeu. Vamos olhar agora é, o franco suíço. Nossa, aqui a, a Libra perde muito para o franco suíço. Ela valia 3 francos em 1980, período Tati, e hoje ela está valendo 1,17% cada vez mais se aproximando do, do franco, que, que historicamente era uma moeda menos apreciada que a libra. Então, a, a supremacia britânica, principalmente essa, essa cidade secreta aqui de Londres, é, ela já vem num processo de, de falência que não é de agora. Né? Ele começa... Um, provavelmente a gente poderia dizer com o Brexit, que tornou né, a, a, a, a, a Grã-Bretanha, em geral, um pouco menos acolhedora ao, ao estrangeiro. E aí isso, junto com os preços altos, junto com a crise, a inflação, é, essa financiarização da sociedade que torna tudo muito caro, foi... É, expulsando as pessoas quando vem a pandemia aí as pessoas falaram assim por que que eu vou ficar aqui numa cidade numa é, cidade fria tudo é caro as pessoas de mau humor numa pandemia né? pessoas claro voltaram foram procuraram países mais mais é, mais quentes mais mornos mais foram para a Espanha ou para Portugal, ou para a França, ou para a Itália, ou Grécia, <risos> foram trabalhar remotamente pela Europa, tem várias áreas que hoje estão é, aceitando pessoas por um euro, é, os nômades digitais trabalhando por, por lá, por um euro. Então, essas... É, essa, esses fluxos de pessoas foram revertendo. E aí, esse grande centro financeiro, que é o centro de precificação de petróleo do mundo há séculos, desde, desde o tempo da Rainha Vitória, quem sabe, é, está ficando um lugar, um lugar é, aversivo às pessoas. Por quê? Porque... Essa decisão de, de tirar a, a, a Grã-Bretanha da, da Europa e também o processo, a campanha que foi feita para isso, né, de, de discriminação ao estrangeiro, de culpar o estrangeiro das, dos problemas e tal, surtiu um efeito colateral aqui, que foi a, a antipatia né, que... que a Grã-Bretanha começou a, a exercer sobre o mundo e, e, e isso é, criou um desequilíbrio muito importante que é a necessidade de você ter capital humano, né? ter aqui, ó, ter o, o capital humano, o, o músculo para operar o capital financeiro, o capital Industrial, é, porque sem o capital humano não tem como fazer essa, essa engrenagem funcionar legal. E a preocupação do britânico com o dinheiro ela acabou ficando muito presa numa visão cartesiana aqui da coisa, e acabou é, esquecendo né, ou, ou ignorando camadas anteriores que tem no jogo, e que é o capital humano. Né? Eles pensavam, eles fizeram uma campanha excessiva de que o problema do, da, da Grã-Bretanha era o, o imigrante, o pobre, é, e, e, na verdade, é, é justamente essa, a presença dessas pessoas que dava valor ao dinheiro britânico. Né, que, que tornava o dinheiro britânico, fazia essa, essa, esse líquido vital circular na sua economia. Quando se tira o, o trabalhador dessa, dessa engrenagem, não tinha ninguém para dirigir o caminhão que levava combustível para o britânico abastecer seu carro. Então, aí aquela sociedade se vê sem trabalhadores para se ser, serem servidos. E aí o dinheiro perde mais valor ainda, porque as pessoas precisam pagar mais nos salários das pessoas, e mesmo assim não tem trabalhadores para trabalhar na, nas, nos negócios que precisam de qualquer tipo de mão de obra, seja fazer hambúrguer, seja abastecer, um dirigir um caminhão. E ao mesmo tempo, é, a Grã-Bretanha está... Tentando competir, manter sua posição de, de, de potência militar, marítima, e, e um momento onde isso está ficando cada vez mais, mais complicado, o cerco está cada vez mais fechado, com Rússia e China se tornando cada vez mais poderosos. Né? Então, é, é isso que está aterrorizando o Boris Johnson. O preço da vitória russa é o quê? é que esse centro financeiro perca o sentido, porque se o comércio deixar de ser pelos mares e passar a ser é, por linhas de alta velocidade construídas pelos chineses e, e guardadas, protegidas pela, pelos russos, aí não adianta essa velharia de, de porta-aviões e... e e navios e submarinos, porque não, boa parte do comércio não vai mais precisar dos mares né, para funcionar. E se a, a, a maior parte do, do comércio de óleo e gás no mundo for negociado em Moscou, porque é lá que estão os campos de óleo e gás, é muito provável que muito, muito do capital que, é, que circulava na City of London, na, na cidade secreta, como diz o vídeo, migre para ser negociado na Rússia. Né? Capital indiano, capital chinês, é o capital de vários países aqui do sul da Ásia. E um dos medos principais deles é o capital saudita também. É, simplesmente migrar para ser negociado para abrir seus negócios na, no, na Ásia. É né? muito possível que Hong Kong e toda a região ali da, da, do cantão é, onde, onde os próprios britânicos fundaram um os principais mercados financeiros do mundo. É, tanto é que aquele banco HSBC é a sigla Hong Kong Shanghai Uh, Banking Corporation. Né? Então, esse, esse pode vir a ser o novo centro financeiro do mundo e também por isso Hong Kong tem reservas estrangeiras aqui acima de qualquer outro país asiático, exceto o Japão e China, né? que são muito, muitas vezes maior que Hong Kong, mas Hong Kong tem, tem mais reservas estrangeiras que a Índia, né? que é um país com um bilhão e meio de pessoas, então é, e tem mais reservas que a Coreia do Sul também que não é, não é um país fraco e que a Rússia também, então Hong Kong, Hong Kong poderia é, vir a, a se transformar nesse novo centro de, com, de commodities também é, para se, se não for Moscou né? mas é possível que Moscou assume um destaque aí nesse, nesse campo. E, e aí, é, o que a gente está vendo de, de abandono de pessoas saindo de Londres é nada mais do que o pessoal abandonando o barco que eles já viram que está afundando. Né? Então, é, é aí quando os caras, é, como eu falei, erraram na mão no... No, na, na própria arte que eles inventaram esse red Eles imaginaram que é, bastava ter muito dinheiro e ter muitos ativos financeiros, que eles teriam tudo o que precisavam, mas, é, na verdade, eles acabaram, é, acabaram se superestimando né? e, e para eu acho que exercer um certo distanciamento, porque eles observaram cada vez mais essa influência de Moscou na, na União Europeia, na China, na União Europeia. Então, para conservar essa, essa independência, essa distância dessa influência é, russo-chinesa, é, Londres se separou da, da Grã-Bretanha, não, da União Europeia, mas para viabilizar isso precisou fazer uma campanha que intoxicou a própria cultura e, trans, e queimou o próprio capital simbólico no mundo, a própria imagem, né, de, criando uma, uma imagem de um país conservador, não acolhedor, é, xenofóbico, né, até racista, e e, e isso foi, foi partindo a, né, o, o coração de muitos que, muitos que sonham, vão para a Inglaterra, para Londres, para tentar uma vida melhor, jovens do mundo todo, é, estudantes que iam para as universidades, e as universidades britânicas começaram a fazer cursos à distância. E aí a questão agora é se essa galera um dia poderia voltar por isso, Boris Johnson está numa situação bem complicada, é, até pior do que o Joe Biden, que também está tá numa, numa fase de 100% de zero aproveitamento. Né? Então, é, fica essas referências e também um, um, um vídeo muito interessante feito pela BBC sobre o onde foi parar o ouro brasileiro, né? Um, uma série que feita pela própria Estado Britânico, né, que paga, pagou isso aqui para gente. Algumas coisas ele informa bem, outras coisas ele omite, mas é muito interessante entender como que Lisboa acabou virando o refém de Londres por causa do domínio naval e por causa das inimizades que Portugal tinha com Espanha, com França, e somente comprando essa proteção de Londres é que o Império Português conseguiu se prolongar um pouco mais, mas é, teve também um, um fato muito importante que foi o Tratado de Metuim, e que eu acho que foi o, o que consolidou aí a, a situação onde o Império Português levou a pior, né? É, a maior parte do ouro que, que saiu do Brasil construiu algumas edificações importantes, prédios públicos importantes em Portugal. É, mas nesse tratado, como Portugal tinha muito ouro naquele período, foi comprando é, coisas, artigos supérfluos de de, de artigos têxteis e tudo enquanto Londres foi se industrializando com esse ouro é, vendendo né, seus bens industrializados para Portugal que, que achava que não precisava produzir por si só se tinha já tanto ouro né, tinha essa abundância de, de recursos né? então é, isso aí é, um, um, uma outra, é uma outra questão dessa história né, que explica muito da ascensão britânica, como os britânicos conseguiram é, exercer um domínio mundial é, por tanto tempo, né, a chamada Pax Britânica do século XVIII, onde a Inglaterra reinou nos mares, né, e, e, e ao longo desse período o Brasil... É, pós-independência né? ele meio que foi um, um, uma espécie de colônia comercial também do, do, da, da, da indústria de Londres né? inclusive eles desenvolveram vários projetos no Brasil de, de as primeiras ferrovias, várias estruturas é, foram feitas aqui por por é, essa, essa relação muito próxima com Londres. Né? Então, é, se você quiser acessar esse quadro para curtir esses detalhes, o link está na descrição do vídeo, deixe sua curtida, seu comentário, e até o próximo vídeo, obrigado por assistir, um abraço e tchau, tchau.